Na aula de hoje, eu vou ensinar você a trabalhar os braços com um exercício muito fácil de se fazer. É o exercício de socos. Eu sou o professor Emílio Júnior, seja bem-vindo ao meu canal Passo a Passo Treinamento em Casa. Abrir as suas pernas à largura do seu quadril. Vai posicionar ambos os braços assim, assim mesmo flexiona, mantendo o cotovelo próximo da região lateral da tua cintura, e você vai esticar o braço direito, volta à posição inicial, estica o esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Em nenhum momento eu faço assim, ó. não é, não é jogar, senão você vai ter um problema, uma lesão na região do seu cotovelo. Projeto peitoral à frente, contrai o seu abdômen, posiciona ambos os braços próximo da linha da sua cintura, faz a extensão, volta. Faz a extensão, volta. Observa, quando eu faço a extensão, eu também alongo a musculatura aqui, posterior, das costas. É isso que você tem que começar a sentir. Fazer a extensão e voltar. Fazer a extensão e voltar. Esse... Esta dica de treinamento aqui pode ser para iniciantes sem peso, onde você vai fazer o máximo de tempo que você conseguir nesta posição aí você que vai saber o tempo ideal, porque de acordo com o treinamento em casa, não tem aquela sequência de 3 de 10, 3 de 15 aí não esquece isso. O que você vai fazer é até você sentir a musculatura sendo trabalhada, professor. Eu sou intermediário, não senti nada. Você pode pegar dois pesos, vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar esse pezinho, e vou fazer o mesmo exercício utilizando uma sobrecarga, onde soco, soco, soco, olha a dificuldade que o treino já ficou, porque eu estou utilizando uma sobrecarga para fazer aquele exercício tão simples que eu acabei de ministrar nessa aula. Então você tem para iniciante que está começando, fazendo sem peso, para intermediários com peso e os avançados. Passa a ser um treinamento quase aeróbico, onde você vai colocar o avançado, coloca um reloginho e você pode fazer por dois, três, quatro minutos esse movimento eu garanto que você vai sentir bastante a musculatura sendo trabalhada. Mais uma aula completa aqui, passo a passo, para quem não sabe nada de atividade física e agora, com certeza, aprendeu alguma coisa. Até nosso próximo encontro!